De galerinha, quanto tempo a gente não grava Uma semana, duas, não sei Acho que tem uma Ali não tá alta hoje ó. Tava na Marizia lá no trabalho Mas aí Eita porra E aí Tá indo pra casa Fui montar na moto Lembrei que tinha esquecido A carteira, velho Ronetão, você viu ali? Ronetão não me acompanha. Aqui em Salvador, não tem Ronet Miquenco igual comigo. Não tem. Eu quero ver. Cadê Ronetão? Cadê Ronetão? Cadê Ronetão? Não tem Ronetão? Quem assiste Zona aqui? Serve? A bruxa. Não adianta motor se seus colhões são são pequenos. Buda. Já fui. Viu? Tô pra. Tô atrasado. Fudem só trezentas. Essa canhã é baixinha, mas. Anda bem pra caralho com aquela porra. Ele até andou junto comigo. Opa, 70, reduz 10, desce, desce na caixa. Voltou, quarta, acelerou. Chama a quinta. Pronto, quinta de volta. Ficar esperto, quero se radar aqui. Setentinha, foi embora. Qual foi, golfe? Montana É, obrigado, gol Muito bem, muito bem não dá pra você não, então se sai E aqui, rapaz, e aqui Porra Vocês são uns atrasalados da porra Meu tio tio, fica na porra sua faixa meu tio, o que, é que está querendo mudar de faixa, tá tudo igual, eita, não vá lá, não vou levar seu retrovisor não meu pai, fica aí, fique de boa, e aqui, e aqui, passou, passou, passou, e... Né que é boa, mas não consigo fazer esse tipo de coisa. O, o, o, o, opa! E aqui feio. Da frente quer ver a bruxa, Olha a fila de moto ali do lado, é a trazentinha. Eu te ensino, vem. Esse grupo aqui tá animado, tá nada. Vamos entrando, vamos entrando. Obrigado, senhor. Cá no cantinho, cá no cantinho, cá no cantinho. Sem atrapalhar ninguém, corta pra dentro, redução, jogou, fintou, jogou, fintou. Esquiva de um, esquiva do outro Eita, eita Reduz por quê? Por quê? Não reduz Reduz agora Queima, acelera, vai Última faixa, vai, passou, isso Vai, por aqui, por aqui, isso Eita Opa, opa, opa Ele vai entrar Fica ligado Atrás do Lancer, vou embora Licença Golf, obrigado Hoje tá frenético e tá Passou Vamos fazer aberto Dá pra vocês acompanhar a inclinação Geralmente eu, eu desinclino a cabeça, né? Pra equilibrar. Acompanha aí. Bala, né? Ah, ah moleque! Poxa, a nuvem é reta ali em cima. cedo dia de treino de, de Muay Thai tem um colega também que vai treinar comigo hoje, vai ser é o primeiro dia dele, então tem que deixar tudo, tudo ok tudo no esquema, para ele chegar, ser bem recebido vai ser um treino um pouco mais leve que o convencional porque a gente não pode impor o mesmo ritmo pra tá, que tá chegando se não espanta espanta mesmo, velho dezenas Pessoas, eu já vi assim: chega lá para treinar e aí faz a primeira aula, fica boiado, vai na segunda, cansado. Terceiro alongamento, fudeu. Segunda-feira, o cara não aparece mais nem, nem de brincadeira. A verdade é essa: Moai Thai é brutal. Muay Thai é brutal. Tem que já treino há quase dois anos. Tem, tem dia que... que eu não aguento. Por exemplo, a última quarta-feira a gente fez um treino de perna tão intenso que sexta-feira eu não fui, eu não, eu não aguentei. Eu tava andando mancando. Dois dias não foram suficientes para descansar. Abre poxa. Quantos minutos? Hum, dá pra ver não. Dá pra ver? Hum, dá pra ver não. Será que tem 10? Não sei. Não vou fazer um vídeo muito longo, não. depois a ser Martinho, eu vou cortar. Porque hoje tá um dia tranquilo, um dia pacato. Não é bom a gente descer pela, pela BR. Não, vamos, vamos, Martinho, vamos, Martinho. Inventar onda, não. Quem tem freio? Eita, eita, eita, eita. aqui, pai! Por dentro! Seja lá o que for, pra quem foi Respondi o buzinaço Eita! Opa! Eita! Será que tá tentando andar comigo? Será conhecido? Ah, acho que não! Oh, cego atrás dele é viatura ali na né? alivia né não sou puta Mas vamos colar nele porra cara ali é mais louco que a gente tem que cola nesse É isso aí viu o cara doidão cola nele Consegui andar junto Parabéns Se conseguir passar ele Double parabéns Tá porra daria até isso aqui hoje viu? Vai nego, corta É pra que? Já é? Reduçãozinha porque a gente praticamente fica na contramão, né? Não, aí não. Invadir demais. que é atrás GSXF Preferida do nosso amigo Tabuada. Ah, se foder, velho Todo mundo tá furando essa porra Ó oh. Porra, eu vi que o pau no cu é que sou eu, né velho? A gente vai respeitar as regras Bom, eu falei que ia levar só até o final de São Martins, né? Então, galera, vamos encerrar por aqui Porque se fizer alguma coisa errada não vai estar registrado <risos> bom galera boa noite pra vocês, a sinaleira vai abrir agora né vamos descer viaduto então vamos. Oh, oh, oh. boa nego agora reduz é né? porque você não passa não reduz que você fica como é que acompanha? Como é que anda junto com o um diabo desse, rapaz? Vamos tentar, né? Ele vai descer direto pra Ribeira Então Brincadeira acaba Não Ah, eu dou ponto viu? O cara é com moto grande andando Olha lá, show olha lá. Os caras assim Dá até vontade de andar de batedor Abrindo o caminho sabe o cara vai vir junto Porra, encontra uns pau no boiote da porra Que pega moto grande e não sabe andar Quer andar devagarzinho Uma lesmice da porra Porra, pra é que corta esse vídeo agora? Véio? Não tem E aí 300, você vai andar né? E acho que nosso parceiro, não estou mais ouvindo, acho que ele pegou o estilo do comércio. Foi, foi o estilo do comércio. Ele estava aqui no, no pé da gente gritando. Abre pro cara, maluco Ah, não gosto disso Pirraça O cara pode mais Deixa passar pá. Fica segurando ninguém não Deixa andar que é bonito meu compadre, <risos> ele vai passar por cima dessa 300 <risos> tô até vendo se ele passar 300 eu jogo junto Se ah! é brincadeira, apagar e a ti se pura reduz porque quer radar, maluco? E vamos embora! E aí, e aí foi? Passa de vez, desgraça! Porra! É uma cortada no pé do vidro dele. Véio. Oh meu deus! Aí me vem uns bangelo desse. Ah, oh, meu Deus! Menina, oh, Nina! Brincadeira, Tem uma raça, que puta que pariu, velho Esse não tá de dar um toque pra derrubar, velho Piloto pirracento, tem que se fuder, velho Tem que se fuder Porque tá aqui só pra provocar Brando já é um negócio de estresse, você não quer ficar então nos outros. Aí não, não, é bacana. Deixa os outros serem felizes, porra. Bom, acho que a partir daqui, acho que agora acabou, né? Desempando um pouquinho, pronto. Agora sim, a gente vai encerrar. Essas putas frouxas aqui. O parceiro tá aí atrás? É? Então, bora, meu compadre. Chama que é nós. Ah, se esse cara estiver por aqui, eu, eu abro pra ele passar. Ô, oh, velho, já tá tudo errado. nada não, não e aí vai passar ah também vou aí tem que reduzir Ah, não me pegou também. Na verdade, aqui eu tô botando raiva nele. Nem sei o que é para uma 650 Tem uma 125 na cola É muito chato, é muito chato Mas eu gostei dele, ele piloto pra caralho ué. Bom, pela terceira vez Agora vamos terminar o vídeo Boa noite pra vocês, muito obrigado! Até o próximo, se Deus quiser, com muita emoção também. <risos> tchau, tchau, tchau, tchau.